Isso acontece hoje em dia, o que aconteceu na Índia, que o Márcio citou agora, a gente vê na, na nossa frente todos os dias. É, mas aí é exemplo, um extremismo pro, e entra para o outro, né? Porque o Sofins fica procurando prazer, prazer, está fita, né? Curtição e tudo. E mal sabe que essa busca constante de prazer está enfocando a morte. Se passa até coisa de maluco, ignorante. O mal que sofre é eles não escuta a experiência dos mais velhos Os sofres esquece que os mais velhos é, safam os sofres também. Que nós safimos esse filme e sabe como faz.